E faço até hoje. E a principal delas, a escolha que eu fiz, é ser feliz. Eu escolhi sorrir. E se você ainda não tem essa escolha na sua vida, hoje é o momento, esse é o momento, agora é o momento. De sorrir e ser feliz em busca dos seus sonhos e objetivos. Para a gente realizar nossos sonhos e objetivos, a gente precisa de treino, precisa de dedicação e de muito foco. Eu treino diariamente para alcançar meus objetivos, exaustivamente para alcançar os meus objetivos, os meus sonhos. Ah, você treina quando? Eu ah, só treino de segunda a sábado. E isso precisa de dedicação e eu preciso de foco, saber onde quero chegar. E é a escolha que você faz agora que vai fazer a diferença. Aonde você quer chegar? os nossos sonhos somos nós que construímos existe uma força dentro de cada um de nós e o que cabe a nós é em busca desses sonhos, desses objetivos e quando a gente se dedica quando a gente treina, quando a gente tem foco nós temos que dar valor às conquistas a gente tem que dar valor a essas pequenas conquistas na nossa vida. E é, o que eu faço? Eu dou valor nessas pequenas conquistas e também nas grandes conquistas. Mas eu gosto de uma frase que diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Qualquer coisa que você faça, você nunca está sozinho. Mas eu tinha minha família. Então quando eu chegava em casa, meus pais estavam lá. E foi de fato naquele momento que eu fiz a escolha de ser feliz e em busca dos meus sonhos porque eu sabia que eu não estava sozinho na nossa vida a gente nunca está sozinho nós temos amigos, família e quando nós fazemos as coisas juntos as coisas acontecem quando você faz o seu melhor em equipe todo mundo se contagia ali e faz o seu melhor não tem segredo Eu costumo dizer que sozinho a gente pode conquistar algumas coisas, mas juntos nós somos muito mais fortes. Então você nunca vai estar sozinho. Porque às vezes o que você mais precisa é do sorriso de alguém, é de um abraço de alguém. Lembre-se sempre que você nunca está sozinho. Por mais que eu tenha todas as minhas conquistas E hoje de repente eu possa ser um exemplo para você Mas eu sou exemplo dentro de casa Você é exemplo onde você está Pode ter certeza que sempre vai ter alguém olhando para você Ele vai estar tá olhando para você e falar Poxa, nesse cara é um espelho E isso é muito bacana Nós sermos exemplos que define cada um de nós é o que está dentro de nós é o que está dentro de você então você é capaz de realizar seus sonhos você é capaz de construir os seus sonhos e você é um exemplo para quem está ao seu redor seja o um exemplo você é um exemplo então seja um bom exemplo, porque nós estamos carentes disso. O nosso país está passando um momento muito difícil e a gente está carente de bons exemplos. Seja um bom exemplo. Comece por você, comece por mim. E não tenho dúvida que nós vamos fazer a diferença. E mude o impossível. Não coloque limite na sua vida. Mas você pode mudar o impossível porque eu nunca coloquei limite na minha vida de realização e capacitação cair pode ser que a gente vá cair machucar pode ser que a gente vá machucar também mas o importante é como a gente vai levantar de tudo isso o importante é você fazer a diferença você ser inspiração é você ser o diferente inovar não tem problema a gente não deve desistir No primeiro obstáculo Porque eu digo para vocês Tão certo como a luz de cada amanhecer O teu, o meu, o nosso sonho Ele é possível Nós podemos fazer o impossível acontecer Você pode Eu posso Todos nós podemos E dessa maneira nós podemos inspirar gerações A fazer o mesmo a fazer o impossível acontecer. E dessa maneira você pode. Fazer o impossível acontecer. Se tornar campeão. Não no esporte, mas na vida. Porque todos nós podemos ser campeões.